Em Ben 10, tem aquele grupinho que a galera considera os aliens inúteis de Ben 10, que são o Alcatruta, Pesquedush, Bigotoid e o pior. Mas, galera, dois desses membros aí desse grupo não merecem estar aí. O Pesquedush e o Bigotoid, eles não são aliens inúteis. Mano, o Pesquedush é considerado um dos aliens mais poderosos. Ele não tá no top 10 aliens mais poderosos, não, mas ele é muito OP. Cara, ele tem o poder de controlar sonhos, ele deixa você ali no sonho, ele pode fazer o que ele quiser ali no mundo dos sonhos, tá? Todo o controle dele, ele pode, como se fosse manipular a realidade dentro do sonho. Se ele quiser, cara, ele deixa você ali no sonho pra sempre, entendeu? Então é muito poderoso. A galera subestima ele por ter essa aparência mais de fadinha e tudo mais, mas galera, peça que Dust não é brinquedo não. Esse alien é tão fofo! Que dizer perigoso, né? Mask Dust não é brinquedo, não. O bigode também não fica para baixo, não. Ele pode não ser tão poderoso, mas ele não é inútil, cara. Com aquele bigode dele que ele pode modelar, ele conseguiu levantar um caminhão, dar uma surra no Fistrick. Fora que ele bateu de frente com o Vilgax. Será tá, que o Vilgax não estava tão Vilgax e o bigode estava meio que aprimorado pelo Scuddy com os bigodes de fogo do Chama? Mas, mesmo assim, galera, a habilidade é dele, o feito é dele. E ele demonstrou, sim, o seu valor, né, galera? E também que ele é um ali carismático. Na minha opinião, eu acho ele bastante carismático. Ainda mais aqui no Brasil, que tem a dublagem do Guilherme Briggs. E é muito legal ver ele falando com... com a voz desse mito da dublagem, né, galera? Puxa vida! Bigotoide? Essa foi muito inesperada. Ai! Uma corrente de ar. <risos> <risos> é o meu estilo. Pelo velho, toma lá, da cá por favor, explique porque até mesmo quando os dois se transformam em aliens insatisfatórios, o meu ainda é inferior ao seu. Puxa vida, temo que o prezado Senhor Arenga seja um bocado menos apreciador de mim e minha dimensão. Então, galera, se vocês consideravam esses dois aliens como inúteis, pode descartar da sua lixo porque esses são bastante úteis. Agora, entre o Alcatruta e o Opior. Galera, assim, esse vídeo não é uma disputa entre eles dois, mas é pra gente definir aqui qual é o alien que a gente pode considerar inútil. Assim, se a gente se considerar pelo um todo considerando até os aliens not canon tem mais áreas que a gente poderia colocar nessa lista como por exemplo o Bob e a bolha que aparece lá o 10 acesso total e também no reboot que literalmente o Ben se transformou numa banana no num vídeo da internet bom claro que a gente pode dizer com toda certeza são aliens inúteis E então, tem assim, o Bob e a bolha lá até pode ser muito lento mostrando apenas o poder de segurar nas coisas mas o banana alien, por exemplo ele pode ser só uma banana sim mas ele conseguiu resistir a ataques mágicos do Rex, né, galera? Então, assim, até para isso, até pra Alice nesse aspecto aí, a gente tem que dar uma aprofundada mais para ver quem é o mais inútil. Mas aqui foram só exemplos, viu, galera? O foco desse vídeo não é dos Ares Note Canon, mas em breve eu vou fazer um vídeo sobre todos os Ares Note Canon de Ben 10 Já deixa o like aí, comenta aí se vocês querem esse vídeo, beleza? Mas vamos voltar aqui ao Canon. O Alcatruta e O Pior. Vamos lá, galera. O, o Pior, eu acredito que ele é muito injustiçado pelo próprio nome dele. Ele não merece ser chamado de O Pior. É tanto que eu vou comparar o O Pior aqui com a versão dele de outras obras. Em Ben 10 Five Years Later, temos esse visual aqui do O Pior que a gente vê que literalmente ele se transformou no Bolsonaro. Ou seja, aqui ele é o presidente do Brasil, né, galera? Muito massa ele. Pelo meu histórico de atleta. O Kuro deu essa característica aí O pior, mas enfim, brincadeiras à parte, galera Também temos o pior de Omni Hero Que ele não é mais chamado de o pior Aqui ele é chamado de Odurão Tipo, o Ben, ele parou pra ver ali Não, ele não merece ser chamado de o pior Vou chamar ele de Odurão, porque faz sentido, né Com a indestrutibilidade dele é fora que o visual dele tá bem carismático aí, né? Você vê a carinha dele assim, a roupa dele, né? a sunguinha dele, a alienígena. E com esse nome ele ganhou uma moralzinha a mais. Também temos a Ben 10 Omnicide, que é a fanfic do Zero Inclusive o link vai estar tá aí na descrição. A gente não tem foto, mas o, o pior lá, né? O atrociano do Ben essa Fanfic é chamado de O Imortal. Então tá vendo, galera, como que em outras mídias de Ben 10 feitas por fãs, o Opio, ele tem uma moralzinha a mais, porque realmente ele merece, galera. Tipo, ele tem um poder que pode ajudar ele em certas situações, como em não há honra entre irmãos. O bem pode até ter achado ruim ter se transformado no pior, sim. Mas, cara, ele conseguiu aguentar ali 3 horas de soco de um apoplexiano e não morreu. Ele aguentou, tipo, ele pode até ter sentido a dor, sentiu. Mas, galera, tipo, ele não desmaiou nem nada, ele ficou ali aguentando, aguentando, entendeu? Então, isso é um nível de resistência muito grande. Que eu creio que não é todo alienígena de Benes que tem um nível desse jeito, não. Em um dirá, dirá, dirá do Bem Partinho, ele também conseguiu resistir ao raio laser lá do exocrânio. E ele também pode resistir a outras coisas, como coisas quentes de altas temperaturas, né? Que derretem, né? Como ácido ou lava. Tá que eu concordo que ele não é um alien útil para batalhas. Realmente, ele não é. Mas em quesito de defesa, ele tá nota 10, galera. Aí vocês acham mesmo que um alien desse merece ser chamado de o pior, sendo que tem o Alcatruta? Mano, é sério, o que foi que o Alcatruta fez? Além de deslizar pelo queijo dos encanadores, fugir do Liam. Ele conseguiu deslizar por causa que a pele dele é mucosa. Mano, que feitos incríveis, né, galera? Ai, meu Deus. Ele é um alien que não tem muito a oferecer, tá? Que ele tem essa questão de ter a pele... Que desliza, ele tem uma certa resistência. Porque o um mundo irado, irado, irado do bem parte um. Ele caiu ali com um apressado e não sofreu nenhum dano. Mostra um feitozinho assim de resistência. E a cauda dele tem um pouco de força, né? você conseguiu ferir um pouco ali o liant que tava na forma vassassa Beleza, ele tem umas coisinhas ali, tá entendendo? Mas cara, comparado com esses feitos aí que eu falei do pior. Cara, não tem como tá nítido que o alcatruta, que é o verdadeiro o pior. Que você pode até dizer, ah, Daniel, mas ele tem respiração aquática. Tá bom, beleza, né? Aí o Ben tem. Quais outros áreas que têm esse mesmo poder que eles são mais úteis que o alcatruta? Ah, um pouquinho, só tem o que? O aquático, o arraia-jato o anfíbio o Bufrag tem um respirador então ele também poderia ser usado também temos uma ameaça aquática o enxurrada considerando o que o Duncan Royal falou que o enxurrada ele não existe apenas no rebote mas também na continuidade original então bem do prime poderia usar o enxurrada também o friagem que nem é um ali focado em água pode usar debaixo d'água tem um monte de ali que seria muito mais útil de se utilizar dentro debaixo d'água do que o Alcatru. então realmente não tem necessidade dele de se transformar, eu acho que galera assim, o maior feito do Alcatru também foi aquele episódio da última contagem regressiva, que o Ben se transformou nele, para poder descer pela privada, né, por causa que o QG dos não tava funcionando, a única medida de descer lá para baixo, era pela privada e mesmo assim, ele nem foi capaz de fazer isso sozinho, por causa que o escândalo né, teve que usar o poder do quatro braços, pegar um desentupidor e ficar empurrando ele lá ali, entendeu, porque senão ele não tinha entrado porque ele é bem grandão assim, para poder descer pelo um vaso, né? Então é isso, galera. Desses áreas aqui que eu falei, a gente pode considerar o ar mais inútil do Ben 10 realmente é o Alcatruta. Mas beleza, né? A justiça já foi feita com o pior, tá tranquilo. Mas e daí que o Alcatruta é um ar inútil? E daí, galera? O Omnitrix, ele é um aparelho que é usado pra paz. O Asimuth falou muito bem disso. para é pro ser sentir na pele do que é ser um outro ser. Então, obviamente, o Ben não é só Alcatruta, não. O Ben deve ter um monte de outros áreas inúteis no Homem-3, aí faz que ele teve sorte, né? Nas duas vezes que teve ali a lista dos 10 alienígenas, né? Do clássico e não fosse Alienígena, quando o homem recalibrou, ele teve uns alienígenas poderosão e tudo mais. Mas vai é que ele pegava uma lista só dos aliens inúteis, tipo o Alcatruta e mais nove, entendeu? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tá? Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!